O vídeo a seguir foi registrado por câmeras de segurança. Durante a madrugada, algo assustador foi captado. No começo da escada, vemos uma silhueta branca fantasmagórica. Foi quando, de repente, a sombra simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Conseguimos ver detalhes mais aterrorizantes da manifestação. É difícil encontrar uma resposta para o que vemos, portanto, nos resta crer que é o sobrenatural diante de nós. jogadores de uma região na Síria chamou alguns líderes religiosos para cuidar de um homem que estava enlouquecido causando terror na vizinhança. Quando eles chegaram ao local, ficaram surpresos com a situação na qual o homem se encontrava. Ele se comportava de forma assustadora e parece que está possuído por demônios. Que <risos> horror! o que é o As imagens a seguir foram captadas por câmeras de segurança de uma residência de alguém que procura provar fenômenos paranormais recorrentes. Por volta das três da madrugada, Assustador foi captado. Alguma coisa está fazendo aquele lençol se mover. Muitos dizem que se trata de um vento. Ou será que essa casa realmente está assombrada? Agora temos uma exploração apavorante feita em uma caverna, dessa vez uma completamente inundada e descendo muita água. é o maior desafio que esta equipe já teve de enfrentar. A caverna possui passagens espetaculares que foram esculpidas pelas águas por milhões de anos. O local parece um paraíso subterrâneo, mas mesmo assim, conta com muitos perigos e riscos de deslizamento e consequente esmagamento dos visitantes. Mas para curtir uma linda cachoeira como esta, todo risco vale a pena. Algumas regiões são extremamente inacessíveis, mas é isso que eles gostam. O shelf I'm on seems a little thin. I've sent it though. Dang, this is insanity. Um único escorregão aqui seria mortal. Oh my God, there. I see churning. Além de poder causar ferimentos poderia fazê-los cair em um buraco sem fim após uma inundação. Uh, man, I don't know. All right. Eles tiveram que passar por um local estreito para deixar a caverna. Era a única saída, caso contrário seriam cobertos pelas águas. of Graças a Deus, todos saíram inteiros dali. da Damaji, um jovem indiano, estava a explorar uma escola abandonada, quando descobriu que estava em uma companhia. Nas imagens, vimos uma mulher andando feito um bicho pelo pátio. Coração na mão, ele foi em busca da mulher. Após escutar um gemido assustador vindo do banheiro, ele abriu a porta e bateu de frente com ela. Lá estava ela de pé com suas vestes impuras. O mais preocupante é que a mulher sumiu como se não existisse mais. Neste vídeo vemos o que seria um fantasma saindo de dentro de um poço localizado em uma floresta amaldiçoada na Indonésia. Uma mulher bruxa semiviva Que certamente estava debaixo Daquela água imunda do poço Abandonado que mais parece Um esgoto a céu aberto O que você faria se visse algo do tipo Saindo do poço que tem lá No quintal de sua casa Pensando bem lá agora e deu uma olhadinha para ver o que tem lá dentro. <risos> Uma criança que tem por nome Kelly Mika estava muito animada para o Natal deste ano e decidiu tirar uma foto com a roupinha que usou no ano passado. Então ela chamou a mãe para fazer o registro, mas assim que a mãe reviu as imagens, a surpresa... Sim, um vulto branco passou atrás da menina justamente na hora da fotografia. São imagens aterrorizantes que, de acordo com a mãe, é impossível de se explicar já que o espectro fantasmagórico aparece atrás da menina, descartando desta forma a possibilidade de ser algum reflexo seu. De acordo com alguns investigadores do Paranormal, Fantasmas podem se manifestar em fotos a depender da intensidade da carga negativa vinda de pessoas presentes no local da fotografia, o que acaba alimentando as almas condenadas e os demônios que porventura estejam por ali trafegando.